Olá, sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e estou aqui com o Ruben Mateus, jornalista de 30 anos, gosta de conversas de esquina de <risos> Entrado, ah. e de rádio. E de rádio, exatamente. Alô. Olá, e, e muito obrigado pelo convite. Uh, fiquei um bocadinho surpreendido com, com o convite. Eu já uma pequena revelação, peço desculpa, vou puxar um bocadinho atrasar. Uh, <risos> mas Não pronto, faz tenho que confidenciar isto. Uh, mas uh, muito, muito obrigado pelo convite e pela forma como me receberam. Ora, pedia-te para te apresentares assim, de uma forma muito rápida, se tivesse assim, uma logline, quem é o Ruben Mateus? O Ruben Mateus tem uh, 30 anos, uh, é jornalista, mas é, é, é mais, do que, mais do que isso, gosta um, de futebol. <risos> Gosta de, gosta de natação eu sei que ela pediu para eu não falar nela mas gosta imenso da sua namorada <risos> uh, gosta de, de, de café fã do um uh, não é? fã talvez. De, de café, talvez <risos> e uh, agora um bocadinho mais a sério o Roberto Mateus é alguém que acorda às 5 da manhã já há 5 anos praticamente uh, faz uh, informação, notícias uh, de manhã na Smooth e na CdFM tem quase uh, 31 anos. Gosta um, de, ao fim de semana, acima de tudo, uh, descansar e estar recatado. É uma alma velha. Uh, um, uh, e, é, e é isso. Ok, muito bem. Diz-me, Ruben, como é que foi, então, esse teu percurso desde estudar Ciências da Comunicação no ISCS, não foi? Até chegarmos aqui às manhãs da Semuda F&M e da Cidade de foi um, foi um caminho que, que olhando Atribute. para trás, um bocadinho atribulado. Porque eu nunca, eu nunca achei que conseguisse chegar. As coisas na minha vida aconteceram um, um, bocadinho, um bocadinho tarde em, em matéria profissional. Aliás, eu, eu, eu, em primeiro lugar, eu, de jornalismo, informação, formação de comunicação, eu não queria... Não queria nada até aos 15, 16 anos. Okay. Uh, a minha ideia era sempre ir para a política, que é algo que eu gosto muito. Isso agora recordo devido aos nervos que me esqueci de referir há pouco. Quem é, leu o teu LinkedIn percebe que de de, Gosto muito de, de, de política e eu aos 7, 8 anos costumava dizer que aquilo que queria ser era primeiro-ministro. Talvez não corresse... não corresse não corresse, não corresse bem. Uh, entretanto, uh, tudo isto se vai ao, à minha mãe, que um dia chega à casa e pergunta-me se eu quero experimentar rádio, que eu sou da Veiras de Cima. A Veres de Cima tinha uma delegação pequenina da Rádio Voz da Alenquer, uhum. e eu, aos 15 aos 16 anos, fui experimentar. E lembro-me que foi a um sábado das 8 às 10, sendo que às 8 da manhã é um jovem de 16 anos, ao sábado não se levanta, mas naquele dia me levantei e disse ah isto é tão bom e fica completamente viciado. Depois estive um, na Rádio Voz de Alenquer durante dois, três anos, depois entretanto um, estudar então ciências se da comunicação, por essa altura surge um projeto um, chamado Conversas de Esquina, uhum. na altura com, com dois colegas, o Rui Salvador, a okay, quem eu mando um abraço de saudades, há muito tempo que não te vejo, um, mas acho que ele está no Observador, uh, e, ao, e com o Otávio uh, Lousado Oliveira, que é diretor uh, agora do uh, Semanário Novo, espero não me errar, Otávio, uh, espero não errar, Otávio, sei que se fala <risos> em bom português, um, e, e nós fazíamos um bocadinho, porque éramos fãs, imitação do, do Eixo do Mal, programa de comentário e, e tudo mais, entretanto, acho que os dois foram para o recorde estagiar, eu fiquei sozinho, e eu na altura... Uh, pensei, tinha aqui um programa com três, quatro meses de comentário, que era uma coisa uhum. que eu gostava, o que é que eu faço com isto? E então lembrei-me, por que não, uh, pegar neste programa e convidar pessoas do meio para entrevistá-las uhum. e depois, já que ninguém nos ouve, conhecê-las uhum. e podemos mais tarde conversar com elas e, quem sabe, Sim. desbravar caminho para... Aproveita-se. E a verdade é que o programa uh, teve 3, quatro anos, teve vários convidados, o mais emblemático foi o, foi o professor Marcelo, Uh, e entretanto passado 5 anos uh, a capacidade do Radar ter convidados era difícil, porque era um programa em que eu convidava através do, do Facebook hum. uh, arranjava e-mails e mandava e-mails e chateava imenso, acho que cheguei a mandar 18 mensagens ao Nuno mas umas 20 e tal ao César Mourão uh, mas conseguiste, pelo menos o, consegui... César Mourão, eu sei o César Mourão o César Mourão foi e disse, mas só ouvi vim porque és muito chato e portanto uh, foi, muito, foi muito bom uh, e desse programa eu conheço o atual, na altura não era, na altura estava na SIC, ele agora é diretor de informação da TV, conheço o Anselmo Crespo, e, e depois na altura falei com, com, com vários convidados que tive sobre a possibilidade de ingressar uh, no jornalismo uh, mais a sério, e o Anselmo Crespo deu-me a mão, e através do, do amigo, que é o diretor de, de informação da Média Capital Rádios, o nome Castilho Matos, Uh, Dei uma oportunidade de fazer um teste para uh, ingressar na Média Capital Rádios, isto com 26 anos, penso eu, ao caminho de fazer os 26, okay. e acabei por ficar, então desde 2017 estou por lá. por lá, ou seja, entrei já a fazer os 26 anos. Ou seja, para mim já foi muito, muito tarde, eu sempre pensei que aos 23, 22, 23... 24 já anos já consegui só alguma coisa e depois via hum, malta com quem eu tinha estudado e tudo mais, a conseguir ir para aqui, a conseguir ir para ali, a fazer isto, a fazer aquilo, e eu pensei a, a, a e eu pensava, ah, eu nunca vou conseguir ficar aqui no podcast. Na altura, os podcasts ainda não era uma coisa Não era uma coisa os... conversas de esquina ainda não era uma coisa Hoje talvez teria um outro impacto, porque os podcasts já, já estão mais universalizados. Na altura uh, foi difícil carburar aquela uhum. ideia, havia convidados pontuais que tinham sucesso. Uh, Lembro-me do Marcelo, o Marcos Mendes, uh, o César Mourão, a Carolina Torres uns uh, quantos convidados que, que tiveram sucesso. E depois o programa serviu como. Uh, trampolim uhum. para, então, o, o jornalismo. Já foi numa fase em que eu não acreditava, eu pensava, bem, eu vou para um café, ou vou para um supermercado, qualquer coisa assim desse género, e olha. Mas acabou é por eu vou correr, bem. Há cinco anos que faço se mudar FM e Cidade FM, principalmente. De manhã e gostas? Gosto. Sou... É completamente diferente, é, é, é totalmente esquizo... esquizofrénico, porque eu faço as duas rádios de manhã, ao mesmo tempo. Uh, informação ao mesmo é. tempo. A SMUDE FM é de meia-hora, -meia das 7 às 10 e a cidade é às 8, às 9 e às 10. Okay. Ou seja, eu na SMUDE tenho que ser uma pessoa mais ligada à economia, à política, à finança, escrever sobre esses assuntos, o petróleo, o preço da eletricidade, a uhum. fusão desta empresa com aquela. E depois na cidade tem que ir em busca de histórias. É um registro completamente uh, sim. diferente. Sim, hoje falei de caranguejos que fecham uma estrada numa ilha australiana porque eles precisam de migrar. Uhum. Então eles fecham as estradas para os caranguejos poderem migrar e não serem atropelados. E, portanto, é esta a diferença, quando que na SMOOT, posso dar o um exemplo, falei, da BB, do BBVA que vai pagar mais dividendos aos acionistas. Portanto, são dois mundos opostos. Uh, sou de meia-idade na SMOOT e sou um jovem de 20 na, na, na cidade. Olha, eu estive a ouvir uma, uma entrevista, uma conversa que tu, que tu tiveste num podcast chamado Caracacá, Gostei, gostei muito, gostei mesmo muito dessa conversa que vocês tiveram e tu dizes uh, uma coisa que eu achei muito interessante, que é a certa altura deu-se a escolher às pessoas entre a verdade e aquilo em que elas acreditam e elas não escolheram a verdade. Como é que nós chegámos a este ponto? Como é que achas que nós chegámos a este ponto? E como é que podemos se calhar sair daqui? Essa pergunta. É complicado. É a pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta de um milhão de dólares. É o, é o euro milhões do, do, do jornalismo. Como é que eu acho que nós chegamos aqui? Eu acho que nós chegamos aqui por um desinvestimento brutal no jornalismo. Acho que alguém se esqueceu a certo ponto, alguém ou alguém, esqueceram-se a certo ponto de que o jornalismo é o, é o pilar e a base da democracia. É sem jornalismo e sem jornalismo de qualidade, feito uh, de forma uh, séria por pessoas uh, motivadas que vestem camisola, que vão em busca dessa verdade para a transmitir à população em geral, uh, não é possível que o jornalismo se sustente por, uh, por muito tempo. E esta, esta lógica que chegou ao jornalismo, e acho que, que não estou aqui a, a cometer nenhuma heresia, ou dizer -me uma mentira, a lógica do jornalismo neste momento é a lógica dos baixos salários, uhum. atrai menos gente, atrai, acho que, uh, gente que veste menos uh, a camisola, porque não se sente recompensada uh, a ir a essa... Uh, a ir a essa busca da verdade, e essa verdade depois uh, não chega às, uh, às, às pessoas. Porque aquilo que nós temos hoje, um, eu contra mim falo porque... Um, também escrevo sobre isso e também falo uh, sobre isso. Nós não temos que, uh, na vida, de nos levar uh, totalmente a sério, e o jornalismo não tem que uh, ser, sempre. ser sempre 100% sério, num tom, uh, vamos lá, saber da verdade e a verdade... É... Não, o, o jornalismo não jornalismo tem que ser isso, mas um, acho que foi-se por um caminho de... Um, uh, e eu... Às vezes dá-me para isto, ir atrás, ir à frente. Há uma série dinamarquesa que é o Borgen, um, que fala sobre, que também fala sobre jornalismo. Uhum. E tem lá uma personagem muito irritante, que é um diretor do, do canal TV1, que diz que temos que dar às pessoas aquilo que elas gostam. Mais ou menos. Exatamente. E aí chegou-se à conclusão que o que as pessoas gostam é de ter notícias sobre redes sociais, o que é viral... Uh, o outro que manda a boca a outra, a outra que manda a boca o ao é de ver, outro o pé é é ver e, e tudo mais. E achou-se também, uh, e arriscando não ter emprego mais lá lado meu daqui para a frente, chegou-se também uh, à conclusão de que uh, os jornais televisivos um, grande parte do tempo tem que ser sobre a choriça assada de Trás-os-Montes, ou sobre o povo alagareiro de Regangos de, de Monsaraz. O que é que eu acho que, que, que falta aqui? Falta um... Eu não digo... O ver não faça parte da comunicação que haja uma ou outra notícia escrita no online sobre isso, porque a vida também não tem que ser só pesarosa e o, os impostos e a dívida e o Covid e não sei o quê mas acho que se trocou um bocadinho esse jornalismo de uh, seriedade uhum. por um jornalismo de não, o que as pessoas gostam é de coisas de faco dar e então uh, vamos-lhes... Uh, dar isso. Dar isso. E chegou-se à conclusão porque as pessoas também penso eu Perante as vidas, eu vim do autocarro para, para esta entrevista e há pessoas assim do trabalho e têm as vidas. E, e cheguei, vim atrasado e qualquer. E cheguei, e, e enquanto estava no, no autocarro a chegar, as pessoas saem dos seus trabalhos, querem ver outras coisas e então vão para ali. Mas isso é, é momentâneo, não é to, todo o dia, a toda a hora, que as pessoas querem esses uh, conteúdos mais virais e de redes sociais e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Eu acho que se devia recentrar um bocadinho, e discutir-se um bocadinho, além daquilo que é hoje a forma de recrutamento do jornalismo através dos baixos salários, aquilo que se quer uh, do, do jornalismo. E eu escrevi, tenho esse hábito de... de, de escrever, um, não sei se é irritante para as pessoas que leem, mas pronto. Para uh, mim não foi. Mas pronto, às vezes penso, ah, ah que as pessoas dizem outra vez isto. Um, e eu, uh, eu escrevi que, qualquer coisa, de, o, ao jornalismo o que é o jornalismo, ao entretenimento, o que é que é do, do entretenimento. Sim. E eu acho que há coisas que... Cabe apenas e só ao entretenimento, eu não digo uma história engraçada, uma história bonita, ainda hoje escrevi uma história sobre os caranguejos Sim. que migram numa ilha australiana e, e vão e levam a que as estradas estejam cortadas. Estejam cortadas. Oh, pá, uma história bonita e tal, a pessoa vê o vídeo, ok, mas pá, isso uma vez por semana, duas vezes por semana, aparece um conteúdo desses até para, para, para, para ser diferente daquilo que a pessoa está, está habituada mas o jornalismo deve ter uma, uma vertente mais uh, séria de impacto com, com a vida das, uh, das pessoas. Um, um, um segmento sobre onde é que a pessoa deve ir passear no sítio X, acaba-se o jornal mais cedo, em vez de o jornal acabar às 9h40 da noite, acaba-se às 9 da noite, ou às 8h35, ou às 8h45, e a seguir vem um programa de 20 minutos sobre a tal ilha, uhum. ou vem um programa sobre gastronomia, que façamos assim, não digo que não, mas não confundamos o, o jornalismo com o que é uh, entretenimento e as pessoas também neste caminho, neste percurso, perderam-se. Uhum. Um, o jornalismo que existia foi sendo diluído uhum. e temos 10, 15, 20 minutos de hard news e depois temos análise, comentário e o povo Valagareiro. E, portanto, as pessoas que caminho também se perderam Sim. e decidiram, olha, isto está diferente... Uh, já não é a informação jornalismo que a que eu estava habituado, já talvez de forma não uh, direta, inconsciente, de forma inconsciente, de deixaram de acreditar e passaram a formular as suas próprias verdades e a assumir como verdades absolutas. Não sei se me expliquei bem, mas é o que me vai na aula. Portanto, é, é aqui um esbater entre, entre o entretenimento, entre o comentário, entre a opinião e o facto, entre a informação e entretenimento. E, é, sim, acho que o, o, o jornalismo deixou-se é, capturar é, pela questão do entretenimento e que falas também pela questão do documentário. Do Eu não digo que, hum. que não exista espaço para espaços de documentário. É, mas nós somos um país é, Tão pequenino, um país em que há semanas em que pouco ou nada uh, se passa. Precisávamos de ter uh, tanto comentário. Tanto estudólogo. Precisávamos de ter uh, jornais com comentário durante 30, uh, 40 minutos. Não podíamos ter uh, jornais mais pequenos e a seguir o espaço de comentário de uhum. tal pessoa. Mas fazia-se Separar as águas. Fazia-se a, a, a separação. Um, um jornal ao sábado, às oito, às oito e meia e depois meia hora sobre a feira de gastronomia, não sei, do, não sei de onde, e, ou do prato x e y, dar ao, ao jornalismo uh, novamente um caráter... Uh, educativo quase. Educativo, válido. As pessoas uh, sabem que uh, ao ver aquele conteúdo vão estar uh, informadas uh, sobre o mundo e recuperar um bocadinho uh, a verdade por aí. O comentário fica para outra altura, para um segmento à parte, o lifestyle fica para um segmento à parte. Uh, acho que fazendo essa divisão, as coisas eventualmente... Poderiam melhorar. Poderiam ir aos eixos uh, a seu tempo. Tu falas também uh, dos, da questão dos salários e da precariedade dentro do próprio setor do jornalismo, que é uma uhum. realidade uh, gritante. Mas uma coisa que eu te queria perguntar antes de passarmos para isso era se o jornalismo não cavou a sua própria sepultura ao habituar o público a ter conteúdos 24 horas por dia, uh, de forma gratuita, ou seja, não houve aqui uma falta de visão estratégica de espera lá, se calhar nós não vamos conseguir manter este ritmo alucinante uh, e isto não pode ser sustentável. Acho que se uh, habituou as pessoas a terem esses tais conteúdos um, grátis um, durante, durante muito tempo, e houve um deslumbramento, penso eu com a internet. Agora, Sim. resgatar as pessoas novamente e obrigá-las entre aspas a, a pagar, pagar para, para ter acesso aos conteúdos é difícil e o, e o jornalismo um, custa... Custa dinheiro. Custa, custa dinheiro, evidente, evidentemente. Contudo, eu acho que um, para que as pessoas... Isto é um caso, talvez, uma pescadinha de rabo na boca ou uma é, espécie de... É, é muito de... complicado, porque até a questão de nós darmos, a, de nós, uh, ok, de pedirmos às pessoas para pagarem por bom jornalismo, porque o bom jornalismo paga-se, mas, por outro lado, eu também tenho sempre muita dificuldade em modificar a informação de qualidade, porque uhum. acho que isso devia ser um direito, não é? Não, não, não devia estar bem informado, não devia ser uma coisa só... Uh, de acesso premium, isso é uma coisa de acesso a todos, mas depois há aqui uma crise de financiamento que as pessoas têm de ser pagas isso, e é tal pescadinha de, de, de, de rabo na boca que é uh, como é que e, e centrando naquilo que tu dizias um, da questão que, que eu falei da questão de, da verdade e das pessoas que preferiram, preferem agora acreditar na, na no sua própria verdade, que as pessoas desistiram do jornalismo e agora como é que tu resgatas as pessoas para o jornalismo? Se quisermos resgatar as pessoas uh, de volta da, das suas próprias verdades... Pois bem, acho que é, é, tal, é tal questão do jornalismo de, de, de qualidade e as pessoas sentirem que está a ser feito jornalismo de qualidade. Agora, as pessoas habituaram-se a não ter que pagar Uh, pelo, pelo, pelo, pelo aquilo que é feito pelos uh, jornais pelas, uh, pelas televisões uh, pelas rádios uh, uh, tudo mais aquilo, uh, aquilo que em primeiro lugar tem que ser uh, feito, na minha uh, opinião isto é um investimento que eu, que eu considero um investimento de risco não o digo que não, mas tem que se uh, investir no recrutamento de quadros e pagar bem Isso. a esses quadros. E esses quadros sentirem que fazem parte de um projeto, fazem parte de uma ideia e que são valorizados um, para ir a, em busca da verdade para praticar jornalismo de, de qualidade. qualidade. Depois, isto é um investimento de risco. Pode resultar ou pode não resultar mas também se não tentarmos, não sabemos. Sim. Como, é que, como é que financiamos? Por muito um, polémico que possa parecer, Uh, e entretanto o assunto foi esquecido, mas o Estado português, uh, na pandemia, deu 15 milhões de euros aos órgãos de comunicação social e em... isso foi uma grande novela. Isso logo. foi uma grande novela e o PS controla o poder e isto e aquilo e aquilo outro. Não sei, notícias de Covid, os, os 15 milhões como se 15 milhões divididos por vários horas de comunicação social. Fosse uma, fortuna. fosse uma fortuna. E como se não fosse dinheiro que já ia ser dado só foi adiantado. Foi adiantado. Era dinheiro da publicidade institucional. Exatamente. Foi, de, foi, foi dado de uma vez. Agora aqui vem o tal estatuto que o jornalismo merece. O jornalismo é um dos pilares da democracia. E a democracia faz com o Estado. Uhum. E eu acredito que tem que ser o Estado, que é criado através da democracia... A não é, deixar isso cair. A é garantir que a democracia não cai. E uma das formas para fazer com que a democracia se mantenha e continue, porque não nos deixemos enganar, a democracia está em risco. Não é, um sistema, não é um sistema. Não é um sistema que vigore para sempre uh, e que vá ficar aqui independentemente das correntes políticas que apareçam. Uh, mas pegando nisso, o Estado tem que garantir que o jornalismo de qualidade existe e tem de garantir que os jornalistas são bem pagos para fazer esse jornalismo uh, de, de, de qualidade. Uhum. E por muito que custe. Uh, assumir, e por muito que correntes mais ligadas ao liberalismo ou correntes mais ligadas à, à direita ou até de correntes de esquerda que não concordem com isto, enfim, cada um tem a opinião que tem. Mas por muito que custe e por muito que do lado do lado do público, do eleitor e de, e de quem vota, uhum. isto possa ser visto com maus olhos, uhum. o Estado tem que garantir que o jornalismo continua, continua a ser feito com boas condições uhum. laborais e que tem o que é necessário para ser feito com qualidade. Uhum. Sem isso, acho difícil uh, nós aqui conseguirmos o que é que quer uh, que seja. Se não for o Estado a dar o primeiro passo uhum. uh, para garantir que o jornalismo Preciso. subsiste, que os jornalistas existem, que há atração pelo meio Sendo o jornalismo um dos grandes da democracia, eu não sei que outro tipo de soluções é que possam uh, existir. Muitos diriam financiamento privado. Não, mas lá está. Eu uh, sei. Quando nós vemos. Um, um, um exemplo de um, de um, de um, de um canal de, de televisão que, que, que, é, que é a Sport TV não tem muito a ver com a informação não tem muito a ver com a informação desportiva mas a Sport TV é detida por um grupo que tem um passivo de, enorme temos a Global Media então da TSF, do JN, do DN que também tem um passivo grande um, temos uh, jornais sustentados por uh, links digamos assim, não sou provavelmente hum. perito em finanças, mas sustentados por grupos, por, por empresas. Grupos empresariais. E grupos empresariados, obrigada, que uh, têm dívida, têm prejuízo, ao invés de conseguirem uh, uh, lucro. Será que essa solução que se apresenta no financiamento privado não é está já provado que não resulta? E se não temos o privado, temos que ter uh, o público. Eu não, eu não acredito, eu não acredito que, por o Estado garantir uh, a existência do jornalismo e da democracia, que seja o Estado através do Governo, uhum. que esteja lá, PSD, PS, seja o que for, que vá depois determinar. Não, não tens que pôr isto no jornal. Sim, tens que isso ponha fazer fazer em causa a isenção Tens que fazer, de, do tens que fazer aquilo. Eu, em cinco anos de por muito estranho que isto possa parecer à, à malta que gosta de teorias da conspiração, eu em cinco anos de, de, de informação, por muito incrível que isto pareça, quem decide as notícias que passam sou eu. Nunca sentiste pressão? Na, nada. Nada. As notícias que passam sou eu que as escolho, sou eu que as escrevo. Não recebo mensagens às duas da manhã a dizer tens que tens de falar isto ou falar daquilo... Portanto, não tens o António Costa a ligar diretamente para... Exatamente a... por muito que isto custe entender para as pessoas uh, que escrevem nas caixas de comentários e que têm essas teorias de que não, eles têm os números uns dos outros e conversam e falam e tudo mais e metem isto e metem aquilo não, a, a vida é mais simples e o jornalismo é mais simples do que parece uhum. e somos nós que uh, escolhemos aquilo que é transmitido ou não, aquilo uhum. que é preciso no jornalismo não é uma questão de liberdade, não é uma questão dos jornalistas poderem escolher aquilo que querem transmitir. Uh, são, duas, são duas questões. Redefinirmos aquilo que queremos do jornalismo uhum. e o que é que queremos ver nas nossas televisões ouvir nas nossas rádios e ter nos nossos uh, tá jornais. Dar, dar ao jornalismo o que é o jornalismo, dar ao entretenimento o que é o entretenimento e depois financiar isso. Uhum. E só há uma solução neste momento para financiar e onde pode vir o dinheiro, que é o Estado. Sim, porque, por exemplo, nós temos agora um, alguns meios de comunicação social alternativos que são, uh, ainda não temos nenhum que seja totalmente financiado é. pelo público, já temos, por exemplo, fumaça que chegou uhum. 50%, que é uma prova também de que as pessoas gostam de jornalismo de qualidade e estão dispostas a pagar por ele, mas ainda não é uma coisa que seja sustentável um, a longo prazo, ainda estamos a dar os primeiros passos uh, no que toca uhum. a isso, portanto, pronto. Temos, temos poucas opções, realmente. Exato, exatamente. E quando o privado uh, falha uh, e já provou que falhou... Que está a falhar. Temos que ir para outra alternativa, por muito que, que custe e que levante aí possíveis teorias da conspiração. Tu estavas a, a, a falar sobre as caixas de comentários e eu, eu tenho a sensação de que as pessoas uh, têm uma ideia muito uh, errada do que, é, do que é a realidade do jornalismo. Eu acho que as pessoas... Os jornalistas estão sob ataque agora agora Sim. mais do que alguma vez tiveram uh, eu já li coisas como ah, eles estão se ser pagos um milhão de euros para fazer propaganda política e as pessoas não têm noção uh, que os jornalistas na verdade são a grande maioria deles são muito precários uhum. são mal pagos uh, e tu tinhas dito que, que o jornalismo hoje em dia não se sabe defender a si próprio mas que, que precisa e que precisa de dar a conhecer a realidade do jornalismo, portanto eu pergunto-te primeiro para ti qual é a realidade do jornalismo hoje em dia? E porquê é que há, então, uma certa vergonha de falar sobre o que se está a passar dentro do setor? Porquê é que os jornalistas não estão a falar tanto sobre isso? A, a realidade do jornalismo hoje em dia é uma realidade de, de, de salários baixos, como, como conversámos ao, uhum. ao início. E de salários baixos que não uh, permitem ver... Tudo Não há a possibilidade fazemos. de de carreira. Exatamente. Aquilo uhum. que, que hoje se vê no jornalismo, penso eu, é estar no jornalismo, e há certamente, acho que toda a gente que está no jornalismo gosta de fazer jornalismo, uhum. mas que pensa, se aparecer aqui uma determinada coisa fora da área do jornalismo, dentro da área da comunicação, mas fora do jornalismo em que eu possa ganhar mais, pois. Deus até um dia o amor pelo jornalismo não paga não paga contas e essa é, é a realidade é, gritante é, que, que, que hoje em dia existe e que no meio se é, sabe, não é tabu nenhum, não é dilema nenhum saber-se que os jornalistas hoje a grande maioria é mal paga uhum. agora eu acho que há na minha humilde opinião, acho que há vergonha em falar abertamente sobre isso, termos no jornalismo debates, ou notícias, ou seja lá o que for, a mostrar às pessoas aquilo que é a realidade do jornalismo, realidade, com jornalistas sem vergonha de dizerem quanto é que recebem e sem vergonha de dizerem qual a realidade do jornalismo, porque as pessoas também têm que, têm que entender aquilo uh, pelo qual nós uh, passamos. Não é fácil um, ser jornalista, que é uma profissão que não se fica pelas edições, no meu caso, não se fica pelas edições da manhã. Um, a profissão vai connosco... Para todo o lado. É, de ver a televisão que está na Ciclo Notícias e ver o que é que se passa, ou TV e a CNN neste caso, agora é a CNN de Portugal ou na RTP3 e ver o que é que se passa está ali a última hora mesmo que não seja no nosso horário de trabalho pensar tar... vou escrever sobre isto Exatamente, amanhã Exatamente, estar sempre a par das coisas temos que saber um bocadinho de tudo de economia, finanças, política, desporto defesa nacional Caranguejos caranguejo, já é par de tudo, temos que saber tudo um pouco é uma profissão que que vai connosco 24 horas uh, uh, praticamente, onde não é possível desligar. Uh, mesmo em férias existe sempre um, um peixinho de acompanhar as coisas para não se chegar uh, depois uh, ao local de trabalho desemparado. E as pessoas têm que compreender que esta é uma profissão que não se limita às 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas de trabalho e depois a forma como ela é uh, efetivamente uh, mal remunerada para o esforço uh, que se faz. Uhum. Uma espécie de à falta de melhor termo, de fazer com que as pessoas criem empatia com uh, a nossa classe. E percebo, uhum. é para caramba, isto é, o, isto é o mesmo problema uh, que eu estou a passar de, no sim, meu trabalho. Exatamente, de vários grupos uh, laborais. Pessoas, nós não, não somos um, uh, privilegiados uh, perante a sociedade e não há ninguém que nos meta dinheiro na conta por falarmos disto ou falarmos daquilo. Não, nós. Uh, ganhamos uh, aquilo que uh, trabalhamos não, e não somos uh, milionários uh, nem detentores de um salário uh, incrível e tudo mais. Agora, a questão da vergonha eu acho que é uma questão também cultural portuguesa. Sim, também concordo. Se ter vergonha de dizer quanto é que se ganha. Uhum. Uh, eu, eu fiz manhãs uh, na Cidade FM um, com o João Paulo Souza, o uhum. apresentador da SIC da, da que está nas, nas tardes agora da Cidade FM e, e o meu espaço de notícias durante um ano e pouco foi com ele e ele disse uma frase que para mim é verdade e que, que, que, que devia talvez ser o ponto de partida desta discussão daquela, daquela que é a realidade do jornalismo, ele disse-me vergonha não é dizer quanto é que se recebe nem é vergonha dizer que se recebe pouco a vergonha tem que ficar para quem paga. Não é para nós, nós não devemos ficar com o ONU se pagar mal. Porque raio é que temos uh, medo de discutir, Bem, eu, não, eu não digo internamente, internamente discute-se, fala -se, E é sabido. Pá, que se discuta externamente. Uh, quando nós temos um Presidente da República que nos pede para poupar. De, de, de, de, mas, mas antes disso, mas, <risos> quando nós estamos presidente a República que falo de uma crise do jornalismo, é pá, caramba, gente, acordem. É pá, e, e falemos sobre um, aquilo que se ganha. E sobre as, as, as condições uh, existentes no mercado. Sim. Porque um, eu há quatro anos Renovei a carteira profissional agora uh, recentemente, em outubro. Mas há, há quatro, não, há dois anos há dois anos quando recebi uh, a outra atualização da carteira eu tinha descido 4 mil lugares. Eu desci de, de, de onze mil e qualquer coisa para 7 mil. Ou seja, entre, este, entre uh, a primeira vez que fizeste a carteira de jornalista e a segunda, segunda, segunda desci quatro mil. Houve 4 mil jornalistas que, Talvez que foram embora. Mil. Tenham sim. O que é isto? O que é que, que. Acredito tenham sido para melhores condições. Esperemos que sim. Mas para, para evitar que isto aconteça e para evitar que um dia nós olhemos para o lado e estão aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis jornalistas. E depois aqui, um vi, software de AI. Soft, exatamente. É pá, se calhar está na altura de nos sentarmos todos no, no divã o jornalismo sentar-se no divã. E dizer o que é que se passa. Não, não, não, não vem vergonha ao mundo dizer que o jornalismo é mal pago. Ponto. Mas agora digo-te, se, se... Eu, eu concordo que plenamente contigo a vergonha não é, não é tu receberes mal, a vergonha é pagar mal. Mas não estou a ver os patrões muito envergonhados. E não sei, não, não, não, não prevejo patrões envergonhados no futuro próximo. Só para ser muito sincera. Sabes que... Hum, eu estou a ler um... Estou a ler agora um, um livro do, do Piketty, que é O Capital. Ah, Acho sim. que é de 2012 ou 2013. Já estás quase no fim, não é? Estou a metade. Ah, ok. Aquilo, aquilo, custa, aquilo custa um bocadinho ao início, mas agora aquilo está na parte boa. Que fala sobre a questão das desigualdades. E a verdade é que, um, ainda hoje dizia isso à, à, à minha namorada, a questão é que as desigualdades uh, no mundo em que vivemos diminuíram no período pós-Segunda uh, Guerra Mundial. Ou seja, e porquê é que eu acho que diminuíram? Porque do lado ocidental se percebeu que havia um bloco comunista que podia atrair as pessoas para aquela ideologia se as pessoas estivessem mal neste bloco ocidental. Uhum. e Então aí as desigualdades diminuíram para manter as pessoas no do lado total. do capitalismo. Sim. E Aquilo é que nós assistimos, porque não há nenhuma ideologia divergente que, que, que se diga, ok, esta resulta, uhum. esta é capaz de, uh, de roubar o capitalismo, se assiste agora é um aumento, a é um novo aumento das desigualdades com quem mais ganha a ser mais rico e com quem menos ganha a ter salários estagnados ou a ter salários uh, cortados e salários uh, mais baixos. Mas aquilo que se tem que dizer aos patrões, muito humildemente, não é que ninguém está contra os patrões. Ninguém quer agarrar umas tochas, ir à casa dos patrões, ou em coquetel de molotov, partir-lhes a casa, tirar-lhes os carros, tirar a casa... A partir de uma determinada altura as empresas deixam de ser empresas e passam a ser mais cooperativas agrícolas depois do 25 de abril e não sei o quê e ocupações. E não... não. Aquilo que se quer, e eu acho que é o sensato, é quem ganha muito, quem gere, quem é administrador, quem é patrão, quem é presidente do conselho de administração, opa, que continua a ganhar o que ganha. Pá, tudo bem. Tudo muito certo. Ah, é, eu isso, discordo. E hum. se quiser ganhar, é, pá, quiser ganhar -se um bocadinho, tudo ah. bem. Aquilo que aquilo que se quer, é que quem está aqui na, na zona de baixo, é, pá, possa progredir, possa uh, crescer, possa ter uh, mais um bocadinho. Não, isto, não é uma, isto não é uma demanda, às vezes pode parecer, mas isto não é uma demanda de tirar aos mais ricos, sim, ou seja, seja a, a preocupação vorcos. não deve ser uh, que, o, que, o, que o pessoal mais rico ganhe muito, deve ser sim. que o pessoal mais, mais pobre, pobre ganhe um eu não me importo que... Eu não sei se uma se consegue sem não outra, mas... Okay. Não, mas mas, se pode, se consegue, mas, mas eu não me importo que o administrador ganhe mil. A mim o que me chateia é que quem esteja em baixo ganha 200. Pois. Essa isso, é a verdadeira... Isso é possível. Isso é possível. Um administrador ganhar mil... Então, então deve então, ser que... possível se calhar subir um bocadinho. É. E depois há a questão de carga fiscal que existe sobre o trabalho e que é, que, que, que é retirada através do, dos impostos, que faz com que o pagamento líquido seja menor. Pá, tudo muito bem, que se discuta isso também porque a carga fiscal sobre o trabalho realmente em Portugal é, é, é enorme quer para o trabalhador, quer para as empresas, ninguém diz que não, isto, é, isto não é uma coisa isolada são várias coisas que têm que ser discutidas ao mesmo tempo Sim. mas que não se tenha vergonha de iniciar uma uma discussão. Isto é exatamente na minha análise isto é exatamente como a questão do preço dos combustíveis. Metade do problema é o preço do petróleo uhum. a subir. Outra metade do problema é a margem das gasolineiras. Mas não precisamos de escolher entre um ou o outro, não. temos é de resolver Temos os de resolver isso. as coisas. Agora, este também extremismo que chegou de ou és de um lado ou és do outro. A tribalização. E depois sim no meio não fica nada uhum. Pá, se calhar aqui no meio hum, está o consenso há um, há um, há um cartaz há um, há um meme dos Simpsons com um cartaz que diz uh, nenhum dos teus problemas tem a ver com, com a existência de bilionários epá não é bem assim ainda é bem que existem bilionários, ainda é bem que, que existem Jeff Bezos e Elon Musk e tudo mais pá, mas pessoas da Amazon que fazem xixi. Em garrafas de... A... de plástico. A, a minha questão é, ok, é, é bonito haver bilionários, mas a que custe? Porque vais ter muita dificuldade alguma vez em convencer-me que, que é possível alguém ser bilionário a, sem ser à custa da exploração de outros. Mas, mas, é, mas é aí que eu digo. É, Não... A preocupação não deve ser há bilionários, a preocupação deve ser há pessoas exploradas. Existem pessoas exploradas que fazem com que a fortuna daquela pessoa seja uma fortuna tremenda. Sim. Vamos imaginar o Jeff Bezos de 500 mil milhões, de tirar o um número para o ar, não sei o que é. Deve ser mais. Deve ser muito mais. <risos> Mas, e depois neste lado tens a questão da exploração laboral. Uhum. Certo. Não fazia mal, não fazia, uh, mal nenhum o, a, a, a fortuna do Jeff Bezos uh, descer de 500 mil milhões para 498 mil milhões. Estas pessoas uh, ficavam uh, uh, melhor. Uhum. Mas isso não é tirar. Sim. Isso não é. Isso é garantir é, é, dignidade. Garantir, exatamente, isso não é uh, uh, espoliar. Um, mas, mas o capítulo do, do, dos bilionários, e quanto o país que estamos a falar, é um capítulo à parte, Sim. porque aquilo porque no jornalismo não, e nas administrações não existem salários de, de, de milhões e milhões e milhões. Nada disso. A questão tem a ver com a, a redistribuição um, que se faz Sim. sem afetar. Uh, quem mais ganha não tem que perder uh, necessariamente e, e mesmo que percam um, percam uma pequena parte que diferença uh, percentualmente que diferença uh, é que faz quando estamos a falar de garantir dignidade a pessoas mais pobres agora, nisto tudo isto não é uma guerra de ricos contra contra pobres nem tem que ser, um, nem, nem tem que ser essa guerra nem tem que ser uma guerra de uh, de... de, de, de como é que eu te explicar? Proletariado, não sei. Sim, eu, esquerda contra a, direita, direita de, uh, proletariado versus burguesia. Por causa, Achas que não tem a ver com classe. Não tem não que ser uma luta de, de, de classes, porque sem, sem empresas e sem empresários não existe emprego. Certo? Uhum. Sem trabalhadores não, há não existe para lucro para as empresas. Portanto, dependemos aqui neste ecossistema, dependemos, dependemos uns dos outros. Não podemos uh, estar... Uh, Estar tão distanciados nesta, nesta coisa que é a vida. Não podemos estar, estar tão uh, diferenciados. Ni, ninguém está contra os patrões. E eu acho que os patrões não estão contra os, os, uh, os empregados. Uh, agora, tem que haver aqui uma, uma aproximação no meio para que seja possível. Ok, quem é a administração, quem resolve os problemas, quem tem uh, as contas para pagar ao fim do mês, e que tem mais pressão, mais stress ok, receba mais, mas quem está aqui em baixo, consiga crescer um eu bocadinho. ligeiramente. Mas uh, se... Eu sinto que se houvesse interesse da parte do patronato em, em aumentar de facto os salários, eles já, estariam, já teriam subido. Eu também, acredito, eu também acredito que sim. Eu acho que se, ficando aqui à espera da boa vontade do patronato... Sim, eu também, eu também acredito que sim. <risos> A coisa pode não, não pode... ir ali tão rápido. Eu também, acredito, eu também acredito que sim hum, agora, há que uh, conversar uh, seriamente eu acho que uh, devíamos um, devíamos perder os, os dogmas ou, ou devíamos perder o discurso que é que é habitual, quer, quer do lado sindical, quer do lado das confederações empresariais. E dizer seriamente ao que, ao que, no o que, que é que cada um vai. O que é que estamos? Sim. O que é que estamos? Qual, qual é, no meio disto tudo, o interesse em ter pessoas pobres? Qual é o... o Discutamos de, de, que se consiga discutir de forma séria. Qual é o interesse, uh, atualmente, em ter pessoas pobres? Onde é, um país, onde é que um país vai assim? Como é que se pode achar que uma sociedade é sustentável desta forma? Uhum. E que se consiga eh, discutir isso, que os padrões sejam verdadeiros e digam não aumentamos o salário por causa disto, mas digam-no de peito aberto com verdade. E que, e que do outro lado, tenhamos... Uh, uh, trabalhadores e estruturas sindicais que digam uh, também aquilo que vão e aquilo que querem, que nos possamos aqui um, encontrar, uh, encontrar no meio, porque uh, não vale a pena andarmos aos, aos, aos gritos. Uh, eles têm tudo, quem quem quem, gere, quem é administrador, quem é patrão, têm tudo, e nós aqui não temos, não temos nada, eles são isto, eles são aquilo, é pá, está bem, tudo muito certo, mandar bocas, mandar bocas aqui, mandar bocas a colar, conversas de café aqui, falar mal desta empresa, falar mal daquela, falar mal disto, falar mal daquilo, isso se... Ou se calhar numa outra vida eu fui um pacifista, mas se... isso É pá, caramba... Uh, conversássemos todos de peito aberto e sem, sem escapos, sem... No fundo, queres que, que sejam todos amigos? Eu acho, que, é, eu, acho que, eu acho que é possível. Eu acho que é possível que nós sejamos uh, todos amigos. Que seja possível ter um um, um ecossistema económico uhum. em que quem mais ganha, continua a ganhar mais uh, e quem está cá em baixo possa, efetivamente, crescer e ter um melhor salário e uma vida uh, mais desafogada. Uhum. Nós não queremos que... Eu acho Mas tu, tu, tu, uma coisa que dizias é que ninguém está a pedir para ser absurdamente rica. As pessoas, literalmente, só querem uh, não sentir a corda oh, à, à volta do pescoço. O, o, o, aquilo que as pessoas querem, acho eu, entendo? eu não falo pelas pessoas todas. Eu posso falar por mim. Aquilo <risos> que eu quero é não ter a corda à volta do pescoço. É exatamente. Aquilo aquilo que as pessoas querem é ter dinheiro para pagar as suas contas ter dinheiro para poder uh, poupar para um futuro para um que um é sempre incerto rio, e, pai, ter dinheiro para se divertirem uh, um bocadinho e, e, e para fugir um bocadinho de, de, da rotina há quem diga é que isso é um luxo a maior parte das pessoas só quer sentir algum, algum alívio. Desafogo. Sentir algum desafogo. Uh, e se calhar por aqui pegava uh, numa das últimas coisas que falaste nos teus postos do LinkedIn, que eu estive aqui a ler uma data deles, que é ah, o... Coitadinho. Não, não, não tenho a a mim. Não, que tudo bem, estou aqui, estou viva, está tudo bem. Uh, que é a questão do RBI, do rendimento básico incondicional. Uh, e tu dizias uma coisa que eu achei também muito interessante, que é o rendimento básico incondicional não é mais do que um cuidado paliativo perante uma doença gravíssima que irá atirar milhares e milhares e milhares de jovens adultos para uma situação de pobreza e instabilidade permanente. Uh, imagino que aqui a doença gravíssima seja precisamente esta situação de salários estagnados, salários muito, muito baixos. Mas eu acho interessante tu falares aqui do RBI como um cuidado paliativo, como se a necessidade do RBI, na, na tua opinião, fosse um bocado um sintoma de um problema maior. Não, é. O, o rendimento básico e condicional é uma ideia que... Parece interessante à primeira vista. E não, não o digo que não. Mas é o sinal mais uh, claro e eu escrevo também aí de que as coisas falharam. Pois. A partir do momento... Em que estamos a falar isto. Em que o trabalho não chega para teres uma vida desafogada. E, uhum. Em que o emprego que tu tens, um emprego ou dois empregos ou três empregos não Como chegam a gente tem. para teres uma vida desafogada. Os apoios sociais do Estado não chegam para mas chegar a quem mais precisa e nós vemos, nós vemos pensões ou apoios sociais de 200, 300, 400 euros, mas quem é que vive com, com esses valores? Há quem diga que o RSI é um luxo e que andam todos ah, de Ferrari. Sim, sim, quando representa um custo pequeníssimo para a segurança social sim. e a média daquilo é cento e poucos euros. Um, dá para, para comprar Ferrari e com aqueles pequeninos. O, o rendimento básico incondicional, que eu acho que nós caminhamos para aí porque o modelo de sociedade. Ah, acho que, é, que estamos mesmo a caminhar para aí. Acho que nós temos que caminhar para aí porque o, porque o rendimento básico incondicional é a prova, é a consequência do modelo de sociedade que hoje temos e que falhou. O emprego não garante uma vida, os apoios sociais não garantem uma vida, tens que arranjar aqui alguma forma. Permitir uh, dignidade às, uh, às pessoas, mas que ninguém se iluda, acho, ai, e acho que mais, mais tarde ou mais cedo vamos acabar todos por uh, perceber do que é que isto se trata, uhum. ninguém se iluda que o rendimento básico condicional é uma ideia uh, absolutamente Muito incrível. Tarde. Não que é uma ideia incrível e que... Ah, espetacular! O sabe que não é mais... a solução? Eu acho que vai ser a solução. Mas a curto prazo? Não, eu acho que vai ser a solução do futuro. Okay. Eu acho que daqui a 10, 15 anos uh, o rendimento básico incondicional vai ser uma coisa normal. Uhum. Mas me perguntares se isso me deixa feliz? Se me deixa alegre? Não. Porque no mundo. num mundo mais justo. Ele não era necessário. Ele não era necessário. O trabalho que tu fazias, garantia-te um X ao final do mês, uhum. caso precisasses de ajuda, os apoios sociais do tal estado social, que às vezes temos muito na boca, uhum. e depois social tem pouco, a ajudar te -a, a ter uma vida perante as, as condicionantes que, que, que tens no teu dia-a-dia. Uh, -dia. Uhum. Se estas duas componentes uh, falham, como é que nós podemos ficar a regozijar com o RBI? Pois. Não, não, não, não dá. E se o RBI surgir como, não necessariamente como um penso rápido para acudir as pessoas, mas porque nós simplesmente, porque o trabalho deixou de ser o epicentro da, da existência humana e porque passámos a ter uma relação diferente com o trabalho e automatizámos tudo ou robotizámos a grande maioria das coisas e, portanto, como uh, tanta coisa já é feita por robôs um, e, portanto, o rendimento... Não há empregos para todos e, portanto, para se meter a, a economia a funcionar, as pessoas precisam de ter dinheiro na mesma, mas não há empregos, então mudamos completamente a relação que temos com o trabalho e as pessoas pronto, simplesmente existem e gastam e a maior parte das coisas é feita por máquinas. Não sei, estou aqui a... É uma... uma, uma, uma isto, isto, Se isto. calhar estou a ser uh, super ingênua. Não, e, acho mas que isto, estou, e acho que estou, não. mas não é mesmo. Mas isto das, isto das máquinas é tudo muito bonito e da evolução tecnológica é tudo muito bonito. E, pá, e, e, e é verdade. É o, é o caminho da tecnologia que temos trilhado até aqui, que nos tem permitido ter acesso também a uma série de, de, de, de coisas que há, que há anos, alguns anos, não tão para trás quanto, quanto isso, eram impensáveis. Mas... Substituir uma economia uh, inteira, inteira por robotização, por, por programas informáticos, por uh, um e dois. É mesmo esta. Uh, eu estou a ser advogada dos IAF, porque eu, também não é isso que eu quero. Por exemplo, um robô não pode ser jornalista. Um robô não pode ser jornalista, apesar de já tentarem isso e na, na, na, na, na, na, na China. E na China ah, há redações com, com, com, com robôs. Recebe os stakes e tal e vão despejando, mas isso não, é, isso não é jornalismo. Mas nós queremos mesmo uma sociedade em que tudo está robotizado, em que tudo se gera através de um programa, de um computador. Isto também é dever um bocadinho da, da, das redes sociais. Parece que não tem nada a ver, mas na, na minha opinião tem um bocadinho a ver. É que agora a, a, a vida a vida é fotografias é uh, na praia não, não é fotografias na praia fotografias a jantar fora é fotografias isto é fotografias aquilo e as pessoas pensam que pelo uh, menos algumas pessoas talvez pensem que um, o não uh, uh, trabalhar e viver uma vida uh, de isso é bastante impopular, de várias experiências e várias coisas, viajar, jantar fora, fazer isto durante 12 meses, uhum. é muito divertido, mas parecendo que não, isso cansa. Não depois, que não ia ser um propósito? Eu acho que isso, isso depois torna-se, lá está, torna-se rotineiro. O que nos faz apreciar tanto hum, uma viagem, o que nos faz apreciar tanto um jantar fora, o que nos faz apreciar tanto uma escapadela até à praia, por mais curta que seja, é o facto de termos trabalho é o facto de termos uma rotina, e a partir do momento em que o lazer se transforma em rotina, eu acho que é era o caminho que teríamos com a robotização, não sei a, a que ponto é que, é que chegaríamos. Ok, então se calhar vou, vou fazer aquilo que estavas a dizer e podemos encontrar-nos no meio. Bem, exatamente. Pronto, e se calhar deixamos de trabalhar 8 horas, podemos se calhar passar a trabalhar uh, 6 ou 4 dias por semana, ou seja, não temos uma vida que seja completamente centrada no lazer, mas também não temos uma vida que seja completamente sim. centrada no trabalho. Não, sim, mas okay. eu concordo perfeitamente, porque ah. até tens um, tens um desajuste brutal neste momento de, do trabalho com a vida familiar. E, portanto, não podes pedir a é um casal, um homem e mulher, ou dois pais, duas mães, que um, trabalhem das nove às seis, e depois vão buscar os filhos, ou os avós, vão buscar os, os netos à, ao jardim de infância. Eles estão com os filhos a partir das seis e dez, seis e um quarto da tarde, e não pode explicar pedir que eles tenham paciência para aturar tudo e mais alguma coisa que os miúdos façam. E são crianças. E o que acontece? Pomba, telemóvel, patrulha-pata, e essas patrulha coisas. Patrulha-pata e, e vê para é. o YouTube e eles e eles hoje em dia estão, também estão viciados, de, também gostam de fazer o movimento e tudo mais. Uh, é preciso, uma, uma pessoa faz aquilo que faz, em termos laborais, uhum. que é um emprego, uhum. mas não tem que ser o emprego que tem. E, portanto, nesse encontro a meio caminho, Sim. é preciso, são precisas duas coisas, acho que não é deixar cair o trabalho, agora é tudo feito por computador, é absolutamente maravilhoso. Vamos todos viver com uma, determinada, com uma determinada prestação por mês e a vida vai ser maravilhosa ao fim de seis meses. Estávamos fartos de, de, de, de, de praia e fartos de, de, de cinema e estávamos e estávamos à procura de outra coisa qualquer que fosse possível fazer. Eu acho que isso é muito complicado eu fartar-me cinema, vou-te ser sincera. <risos> é que até, é até os cinema até os filmes <risos> eram <risos> feitos por robôs. Outra <risos> vez robôs. Não, sim, tens razão. Agora convenceste. te feitos por robôs, não quero. A frase outra vez robôs, seria substituída por outra vez robôs. Bem, <risos> um, e um, ou seja, não deixar cair o trabalho para a tecnologia mas também não fazer do, do trabalho uma coisa que... Controla sim, que seja... a nossa vida como, é, como eu acho que é atualmente. Oh, exatamente, como é que, como é que tu... Hum, se, se, se, Estás voltando ao exemplo das crianças. Sim. Como é que tu podes ter paciência para uma criança? Ou podes querer pensar em ter hum, uma criança ou constituir família, quando vês os teus horários? É que acabas por não conhecer hum, a tua criança. Os é. avós, os tios, seja lá o que for, passam mais tempo com a criança do que tu. E agora há um. Houve um estudo muito engraçado feito nos Estados Unidos que diz que os avós já estão preparados biologicamente para ter uma relação, uma ligação emocional com os netos. Uhum. Mas o mais interessante desse estudo é que os avós dizem que gostam mais de ser avós do que Porque gostaram de ser pais. Tem tempo. Para... Tem tempo e, e não têm os nervos da vida uh, laboral. E é possível trabalhar, ou melhor, seria desejável. Seria desejável ter tempo para trabalhar e ter tempo uh, para a família. Porque vamos estar aqui uh, a ter uh, gerações de, de malta nova de crianças que mal conhece os pais, ou, ou, ou conhece a parte dos pais em que é cala, toma lá o telemóvel, faz não sei o quê, deixa-me em paz. Que não é, que não é, para, que não não é. é o tipo de, de família que eu quero ter. Exatamente. Mas para, tu... isso, para ter família tem de me permitir, é isso. O de trabalho para. tem que permitir isso.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 era impensável uh, achar que Portugal ficaria longe dos momentos populistas, quando eles nasceram no Reino Unido, em França. Ah, nós estamos aqui um oásis, isto nunca vai cá aparecer. Não, estávamos só vai... como sempre estivemos atrasados. Só que isto pá, chegou mais tarde, mas, mas, mas chegou. chegou. E chegou com uma, com uma figura que domina um bocadinho, mas não é uma super estrela como uma Le Pen ou um Farage. Hum. O,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 porque tivemos o BERS e tivemos, alegadamente, o Sócrates. Oh. Alegadamente. Um, Allegedly. Porque, enfim, não se pode. Não é. Bem, um, porque tivemos, tivemos o, o BPN, tivemos agora o... Como é que se chama o senhor? O, o João Lenta. Rendeiro. Nós temos a, a, a PT, enfim. A, nós temos a tendência a dizer não está neste só país, este, isto, é só, isto é só corrupto, isto em Portugal é, é meio país a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 Estou feliz. Faço a minha vida com isto. É para o que é que me interessava, por muito que isto me custe dizer, mas o que é que me interessava que o Salgado reventasse com o BES? Ou seja, é, é, no, nós chateamos-nos tanto com a corrupção só porque nós, nós classe média e classe baixa, é, estar numa situação completamente grande. Porque, no, porque nós comparamos a vida que temos com os desfalques que existem e a corrupção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 passado algum tempo, uh, as conclusões daquilo que... A, a realidade daquilo que foi escondido durante muito, muito tempo, o cidadão comum que diz só neste país e corrupção e isto e aquilo e aquilo outro, deixaria... diria... pá pois, realmente... Era uma frustração que era canalizada para outros sítios, mas se um, não fosse tão... Mas era uma frustração que se viveria uh, melhor. Tu não irias canalizar essa frustração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 Tu não, não, não podes uh, ter uma resposta de chegando ao poder, vamos acabar com a corrupção. Tá bem. Como? Pois. Como? Mas nem aqui, nem lá nenhum, mas, mas como? Mas o quê? Chegam lá e no dia seguinte dão um conselho de ministros e resolução Deus? número um acabamos com a corrupção. Ah, tá bem. Está feito. Pronto, que é proíbe os chacos azuis nos supermercados? Que é para, para não existir mais, chaca, mais chacos azuis em lado nenhum? As pessoas. Uh, há aqui um certo. Fazendo ao o paralelismo com a religião. Nós, mesmo que digamos que não, nós temos pânico da morte. É a única coisa que nós não queremos desta vida é morrer. Uh, as pessoas que digam: não, não, estou-me bem resolvida e me bem, bem resolvida com a morte. Não, não, eu posso ir. Não, não, ninguém está. Chega ao momento da verdade, que é a gufa. Um, e a, e, a, e a religião dá, dá essa, é essa resposta: resposta de pá, isto vai, vai correr tudo bem, este é que paraíso. E depois, o, o chega é isso: As pessoas estão tão desesperadas com aquilo que vem. Vamos imaginar um exemplo concreto: vem um BES a cair e há 4 mil milhões para fundar um novo banco. Uhum. Esses 4 mil milhões não são retirados a quem fez gestão da nossa no BES, mas são retirados da dívida pública pois nós pagamos através de impostos.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 não conheçam como é que funciona a nossa democracia, que não conheçam os principais uh, responsáveis uh, da nação, que não conheçam a história que, que nos levou uh, até aqui, onde é que nós uh, estávamos antes da democracia, o que é que nós uh, somos depois uh, da, da democracia, apesar de muitos erros cometidos ao longo uh, do caminho e muitos defeitos que este regime possa ter. Acho que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 Perceber aquilo que Portugal uh, já foi uh, no passado, uma, uma ditadura, não há, não, há, não há que ter medo de dizer, Portugal viveu uma ditadura e viveu anos de, de miséria, é, é doutrina? Uh, respeitar as, as novas famílias uh, que, que existem e que dão amor uh, a crianças que foram rejeitadas pelos seus progenitores é, é doutrina?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 A escola tem que, é pá, por muito que custe... É, a escola p... não pode ser feita à, à, à imagem e semelhança das opiniões dos pais. Exatamente. Não há, como já dizia o Daniel Oliveira, não há ensina-la-carte. Não, e não pode ser. Os pais não podem achar que são aqueles pais que estão na bancada do, do, do estádio a dizer aos filhos como é que eles jogam a bola.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 A escola tem que garantir que, que, para, o, que para a vida do dia-a-dia, -dia, quando, quando essas crianças e esses jovens forem adultos, uhum. que saem para a rua, que saem para a vida do dia-a-dia, -dia, para as suas interações sociais, epá, que saem pessoas minimamente letradas para aquilo que é a realidade. A homossexualidade não se pega.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 o mais harmonioso é possível. possível. Existirá sempre discussão e problemas e questões, até porque senão também não tinha graça nenhuma. Andávamos aqui aos shouts e todos muito felizes e todos muito contentes, como aqueles vizinhos animados e tal, com as florzinhas e tal e tal e tal. E existirão sempre problemas e questões é o que também dá a dinâmica à vida e dá dinâmica de discussão. Mas no básico dos básicos, que é respeitar -se o outro, Sim. pá, desculpe-me, mas porra! É respeitar o outro e as opções do outro. Se o outro... Não há uh, nada a discutir. Tá, é feliz assim. Está feliz. Está bem. Ótimo. É feliz. Uh, casou com a sua namorada de 10 anos. Pá, maravilha. É feliz. Casou com o seu namorado de 10 anos. É igual. Ah, desculpe, mas é igual. não deixem, deixem, tá? deixem as pessoas. Deixem as pessoas felizes. ser felizes.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 Continua a haver muita coisa para fazer. Continua a haver muita luta para fazer. Sim. sim. Tu continuas. Eu continuo continua. do meu lado. Isso. Como e vamos tentar o... de um passo de cada vez. E quando diz o Jorge Palma, enquanto houver estrada para andar, a, a gente, gente vai continuar. continuar. E pronto. pronto. E é isto. E agora não continuamos porque temos de jantar é e vão-me matar ah, sim, se eu continuar esta conversa. Portanto, assim, muito rapidamente, vou só dizer muito obrigada. Obrigado, eu Por ter estado não... aqui connosco a conversar. E... Uh, vemos no próximo episódio de onde, quando e como eu quiser. Acho que é assim que se acabam os programas, diz. É assim não é? Eu estava É. Para mim era jantar agora. Exato. É de jantar. É Pronto, está feito. <risos>